Olá meus queridos, Graça e paz auxiliares de Selma, que bom que vocês estão aqui neste grupo. Isso é sinal de obediência, isso é sinal de um coração voltado ao Senhor. Esse é o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos aonde nós estaremos ministrando ou desejando ministrar ao seu coração em relação ao serviço de ser auxiliar de célula. E para esse primeiro tema, e para esse primeiro vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa que é tão necessária para que possamos desenvolver aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aonde eu posso titular chamado verso servir. Texto base de Mateus capítulo 20, versículo 28, a palavra de Deus diz... Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só como é interessante, né? desde já é, eu vejo assim, que há uma grande diferença entre ter um chamado e ter um coração de servo. Saiba que ter o chamado não é o suficiente para desenvolver uma liderança que está em você. Pois o próprio Jesus disse, o texto que a gente citou, Ele mesmo veio para servir e não veio para ser servido. Ele veio com um propósito para um resgate de muitas pessoas ou seja o servir ele vem antes do chamado na verdade é, os primeiros é, homens capacitados a serem chamados de pastores evangelistas mestres apóstolos e profetas só vem acontecer isso a partir do atos 2 olha só bem depois então de jesus Jesus esteve na terra, foi crucificado, ressuscitou. Em Atos 2, a Bíblia vai dizer assim que ele derrama do seu Espírito Santo no dia de Pentecostes. E somente depois desse momento é que Deus ele vem instituir esses homens, chamados pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e profetas, para um bom andamento da igreja. Ou seja, somente quando houve esse derramado Espírito Santo, Santo, é, os apóstolos de Jesus começaram a servir as igrejas, edificando as igrejas, aí sim houve um ambiente de grupos de pessoas cristões, né que precisavam ser servidos ou seja, o, o servir ele veio antes do ser chamado e parece que muitas das vezes a gente quer ter um chamado para que depois a gente possa servir e na verdade é o contrário eu sirvo para depois sim eu ter um chamado. Ou seja, é interessante a gente parar e refletir em relação a isso. Porque muitas das vezes nós queremos é, nos justificar dizendo que eu só vou servir, eu só vou ser útil aonde eu tenho convicção do meu chamado. Na verdade sim, quando a gente é, consegue identificar, ah, o meu chamado é para trabalhar com casais, o meu chamado é para trabalhar com assistência social. O meu chamado é para trabalhar com música ou com criança. Mas quando eu tenho um coração de servo, eu vou servir o reino de Deus para as pessoas. E para mim não diferencia aonde é que eu vou servir pode ser no louvor, pode ser no ministério infantil, na assistência social, no teatro, na dança, não importa, não importa o local, porque eu tenho um coração de servo. Quando eu não tenho não tenho esse entendimento, naturalmente eu vou querer servir somente aonde eu tenho habilidade, por exemplo, né, o músico, o músico ele tem uma habilidade de fazer com que as pessoas venham adorar a Deus através do seu instrumento, mas isso não os tira da capacidade de servir, por exemplo, no ministério infantil, aonde outros professores que não têm filhos estão cuidando dos seus filhos enquanto você está exercendo o seu chamado no ministério de louvor. Então isso na verdade já é o um princípio de honra. Ou seja, o meu chamado sim é no louvor, mas eu cuido das crianças, eu sirvo o ministério infantil em forma de gratidão por aqueles que estão servindo ao ponto de poder cuidar das minhas crianças ao ponto de eu poder realizar o chamado. Então eu já não faço isso por obrigação, mas eu faço isso por gratidão e porque eu tenho um chamado que é servir o reino de Deus. Não fica difícil nós encontrarmos na palavra de Deus a palavra do bom samaritano que é relatada em Lucas capítulo 10. Lá a gente vai ver que tem o levita, lá nós vamos ver que tem o religioso e lá nós vamos ver que tem o pecador. Olha só como é interessante se o samaritano que olha aquele homem que está ferido, se ele de repente olha para a sua religiosidade e diz assim, aí ah, eu não tenho chamado de cuidar de enfermo. Assim como o levita, quem sabe, falou, assim também como o religioso falou. Mas na verdade Jesus estava dizendo que o chamado, ele é uma consequência. A consequência do quê? De, de ter um coração... Meu desejo, meus queridos, é que nós, auxiliares, líderes de células, pastores, possamos desenvolver, primeiramente, um coração de servo, porque a gente só vai ver a obra do Senhor acontecendo em nossas vidas por causa de tamanha atitude do nosso coração. De vez em quando a gente é, lembra, traz a nossa memória no começo da nossa igreja, a qual você está inserido. Imagine só se no começo da igreja nós é, falássemos que nós iríamos servir somente aonde nós teríamos um chamado. Naturalmente é, não teria um ministério infantil, que quem sabe eu não tenho um chamado para o ministério infantil. Mas a gente serviu. De repente hoje nós não teríamos o um Ministério de Dança, que tanto nos abençoa. Porque um dia a pastora, mesmo sem o chamado do Ministério da Dança, ela serviu. Ela serviu o Ministério de Dança e logo capacitou os novos líderes para que pudessem, então, hoje ter o um Ministério de Dança. Imagina se nós falássemos, ah, eu não tenho um chamado da assistência social, do teatro, de cuidar de casais. De repente o chamado não é tão forte assim em nossas vidas. Mas a gente serviu, tanto é que você é fruto desse coração que um dia Deus nos deu e que nós desenvolvemos, né, aplicar isso para poder servir o reino de Deus a qual a palavra chegou ao seu coração. O meu desejo, meus queridos, é que nós possamos ter esse coração de servos para servir. A obra do senhor então eu gostaria de te desafiar já nesse primeiro vídeo nesse primeira lição que a gente possa é, buscar mesmo esse coração de servo quem sabe uma boa pergunta para reflexão é será que eu estou entrando nesse ministério assim como você está entrando como auxiliar para de repente provar alguma coisa para alguma pessoa para mostrar para os meus pastores ou para a igreja que eu sou capacitado, ou de repente para provar para mim mesmo que eu tenho um chamado. Na verdade, eu creio que nós precisamos pensar diferente e gerar em nosso coração algo diferente. Eu estou entrando nesse ministério porque eu quero servir. Então eu queria que você colocasse aqui no grupo, eu vou abrir aqui a caixa de mensagem, você deseja servir ou apenas ter um chamado. Se você assistiu essa aula, se você compreendeu, eu tenho certeza que a resposta vai ficar muito fácil de você responder. E lógico, daí eu vou conseguir ver também quais são os auxiliares que investiram um pouquinho do seu tempo para estudar sobre esse chamado, esse serviço tão precioso que é auxiliar e logo, logo é líder de célula, líder de ministério. Eu estou gravando esses vídeos pelo YouTube porque assim você não precisa baixar o vídeo e somente a assistir, mas desejar assim que a minha oração é que juntos nós possamos estar alinhados no mesmo propósito, no mesmo, é, na mesma vontade de Deus e construindo corações de servos e o chamado e o ministério será uma, apenas uma consequência do coração a qual Deus quer encontrar em nós. Deus abençoe a todos, comente aqui, você quer servir ou apenas ter um chamado?